Olá pessoal, eu sou a Luísa da Secretaria de Educação de Miracatu, no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. Bem, essa parceria com a Votorantim neste este ano de 2019, esse é o nosso terceiro ano, só tem ainda mais melhorado toda a nossa rede, né? O que nós percebemos ainda mais é o fortalecimento da nossa rede de mobilização. Este ano, a nossa causa é a Educação Ambiental e Sustentabilidade. A partir desta causa, nosso principal desafio foi trazer um grupo de setores da sociedade para atuar nessa causa. E essa causa ela foi escolhida com o grupo, porque para nós em Miracatu é importante trabalhar a educação ambiental e sustentabilidade, porque a nossa terra e o nosso município Existe uma grande reserva de Mata Atlântica e nós precisávamos potencializar isso. Então, com tudo isso, em menos de quatro meses, todo esse afeto e todo esse desejo mesmo e disponibilidade para agir, uma rede com vitalidade, está acontecendo em Miracatu. Hoje nós somos cerca de 32 mobilizadores em que diversos setores da sociedade atuam. E como um produto final de tudo isso, a realização da conscientização ambiental. Então, esta é a nossa mobilização social, com todo da fé nós apresentamos a vocês.